Considerar os outros superiores a nós não é uma tarefa muito fácil. Duque de Caxias, quando estava com o seu exército, ele era o último a comer. Quando eles precisavam tomar água, ele era o último a beber. E ele sempre dizia, só faço uma refeição depois dos meus soldados. Isso é um ato de humildade. A humildade é um princípio do céu. Jesus foi o homem mais humilde da história da humanidade. Ele considerou os outros acima dEle mesmo. Jesus passava por momentos de desconforto para que outros tivessem conforto. Na Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça... Aos humildes. A humildade é uma virtude que não pode ser perdida. E ela já está sendo praticamente perdida nos dias de hoje. Mas como cristãos precisamos restaurá-la. Sempre mantendo a calma, a paciência, humildade. Considerando -os, os outros superiores a nós mesmos. Que a humildade faça parte da sua vida no dia de hoje. Deus te abençoe.